Ninguém tem uma, pessoal, tem uma, ninguém é perfect, tá? Ninguém tem uma, ninguém é perfect. <risos> <risos> da jare? Da jare. Olá! Olá Lacroca desu. E hoje eu vou vestir aqui, mano. vou vestir esse que a gente sua bastante, né? e esse faz sentaku faz pra lavar roupa não é sutil, parece... parece iná aqui tem um buraco tem rimão esse rimão não desse buraco e roda tira assim e faz curum, curum duas vezes aqui e roda assim e de novo, aqui kurum, aqui também faz kurum, pra não sair. Pronto! Próximo. Eu vou usar esse aqui, que quando usa kimono tem que ser reto, né? Não pode ter o kubide, não sei como é o kubide, não. Vou botar esse pra cá, reto, tipo kurum kurum ó, mais um desafio três Ah, esqueci o kutsushita, sabe? No Japão tem matsuri, né? Todo mundo usa kimono, yukata, muito legal yeah. Aí tem o chama tem yatai e a Thai tem bastante de comida. Você consegue escolher. Tem o atame, tem yakitori, carne, frango, frango, tem moti. Tudo gostoso. Eu adoro, adoro comer, né? Mas se você tá com yukata muito apertado um pouco, não consegue comer muito, né? Então se você quer comer bastante, deixa aqui um pouco leve, tá? Agora vou vestir esse. E tem que colocar esse dentro do pra ficar aqui bem forte. Aqui tem um lugar pra colocar esse. Conseguiu. E aqui ficou forte. E vesti, vesti. Agora vou amarrar Assim Aqui <risos> Tem que rimoku pra deixar assim Não pode ser perto do aqui, né? Tem que ser um pouco assim Pra deixar aberto aqui, assim <risos> E fecha Pra ficar tudo com o shinimitori Ode! <risos> e roda e faz com o cron de novo agora precisa mais um desse. olha consegue ver meu dedo pra esse ficar assim mais baixo e vou colocar esse assim vou aqui para, e deixar baixo e continue Deixa, vou, vou amarrar aqui faz com um cron de novo quando eu faço na rua, eu sempre, eu tenho que fazer isso. Próximo, vou usar kimono, assim, assim, agora vou esse, não pode ser muito em tem que ser aqui. Primeiro, direita, agora é esquerda, esquerda por direita, tem que ser tudo, ó, perto, perto. e precisa fazer de novo. Agora, olha, aqui tem que ser, ó. Né? Tem que ser tudo reto. Não pode ser assim, tem que tudo. É tudo reto, reto, reto. E agora, aqui já, retinho, coloca a mão, mão aqui dentro. Reto. E tem um buraco aqui né? Coloca a mão. Consegue olhar no um buraco. Coloca a mão de novo. e Deixa aqui. Né? Vai ficar, ó, tudo reto. Consegue ver ó, aqui? Vai tudo reto. Aqui, assim, um dedinho aqui. Parece o diamante. Tudo reto, tudo reto. E agora vou usar esse assim. E pra aqui não mexer, né? E aqui tem buraco, coroca aqui dentro, ó. Aqui tem mão, né? E deixa esse ó, aqui, né? Fiz patinha aqui. Ó. Atrás, assim, atrás, e fica aqui. E agora, ó, o patinho tem aqui, dentro, da Dentro desse, né? E faz ele. Patinho, mesmo lugar, Patinho. E agora, aqui não mexe. Goi, né? Já falei, sugoi né? Próximo. Vou usar Volta de novo, faz. Agora sabe, né? Faz curum, corum duas vezes e roda e faz corum corum de novo. Tem que deixar reto, reto, reto. Sim, reto. E agora é fácil. Usa esse, mas esse é duro. E às vezes tem coro, consegue colocar o dinheiro, o celular, faz o que é top, do que bom. Se você quer colocar alguma coisa, você consegue colocar aqui dentro ou dentro desse. Mas tem esse que não tem nada, tá bem? Tá bom. Vou deixar aqui, frente, atrás. Aqui. Próximo, vou usar esse. Esse é o B. Esse é muito, muito Muito, muito, muito, muito. aqui e deixar esse assim tá dentro. tá isso vai que bater como assim o né? assim. que é mais esse é mais comprido esse é mais curto e falar assim né e deixa assim ó né? e agora é comprido o んね。リボン。 Mais de novo. Aqui dentro. Aqui em cima. Assim, né? e agora Aqui, mais um Aqui, tem Aqui, um Aqui, né? mais está ó aqui, e deixa um pouco assim embaixo e De... aqui dentro, uh, consegui! e vou continuar, ai que calor, aqui que é mais duro ai. depois, baixo né, esse branco tem que ficar aqui e tem que rodar só esse fio. vou rodar, tá? tempo, não consegue respirar direito, é mesmo Mas não tá. Não, não tá pronto. Ainda não é. Agora tem que deixar um pouco branco. Deixar um dedo assim. Tudo retinho, retinho. E aqui também. Coloca um sermão aqui dentro. Deixa aqui, quieto. E atrás também. Atrás. Aqui tá chuachuá. Tudo guta gucha né? E tem hiparu, riparu. Assim, tudo perto. Embaixo também. Retinho, retinho, retinho. Mais ou menos. Acho que tá pronto não tá não é muito tá eu sei que não, não é perfect não, eu sei que não é perfect mas pessoal ninguém tem no ar pessoal tem no ar ninguém é perfect tá ninguém tem no ar é ninguém perfect tá <risos> <risos> já já li. Obrigada a todo mundo! Essa é a minha paixão! Se você gostou de olhar meu vídeo, please push in the botão ou oh, please follow me! Então, muito obrigado! Tchau tchau!